Só corre hello. Ah! ah, oi é. Oi, tensa da motinha, tensa da motinha, tensa da motinha. só outro perto de mim. Quem lembra dessa música? Ah! Filha da fruta. A carinha corre assim, ó. Eu não confio em você. Hello. Oi. Moça, você tá aí, moça? Yes, hi. Hello. Oi, moça, oi. Hello. Sim, oi. Nossa Oi Oi, Oi mas Se não qualquer coisa eu corro <risos> Bitch. Gente, essa sala Sério, ai, Ah mano Oi, Moça. Nós estamos chegando a um acordo. Um, yes, hello. Um, Eu não sei se você hello. quer olhar. É. Um, yes, ah, oi, Moça. ah, ah Moça. Yes, ah. Sim. Oi. Tudo bem? Ah. Dançador. Vamos dançar, vai, gente. Ah. Porque tem que dançar. Se a vida te dá limões, dance faz sentido, eu sei. Se a vida te dá limões, dance. É isso mesmo, Zogo. Aham. Uh, Aham. Uhum. -huh. Uhum. -huh. Uhum. -huh. Uhum. -huh. Uh -huh. uh -huh. Hello? Oi.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 Nossa, achei que ele era bonitinho! Trouxa! Oh! Oh! Oh! Ai! <risos> Foi a primeira vez que esse bicho apareceu a primeira vez! Quem... Sai, Samara! <risos> Nossa, eu tô no <risos> Ai! E yeah, a gente? Ô oh, Samara, ô oh, Samara, ô oh, Samara. que você me traz? Por que você me traz? Hum. Você vem sempre aqui. Me explica nesse jogo. Ah! Oooooo! Oh. Ah, o bicho estranho Que cai do céu, do teto, do céu, é Ele vem voando, tipo, amém a Se é um prêmio por fudema Já sei que vou ser eleita Nem consegui fazer o sexo, não o Verbo trepar o meu cu, rejeita. Mas vocês vão ver ouviram. Ai! Chloe, we're going to Disneyland! Cheese. Cheese. Mentira. Spooky Halves... Of Jumpscare. Que legal. Vamos lá, gente. sereia do mar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô rindo. Por acaso, porque que... vamos falar em, em sotaque francês. Porque aqui eu fiquei sem Ah! Ó. Ó, tô te vendo, hein? Zoom. Ai, ela Ah!